Existe tratamento de canal para dentinhos de leite? Os pais logo me pedem para não fazer nada, já que aquele dente vai cair. Mas sabe o que acontece? Eles existem para manter os espaços dos dentes permanentes que ainda vão nascer. Então, se esse dentinho está estragado, está cariado ou está com dor, ele precisa de um tratamento. Muitas vezes é um tratamento de canal que vai tirar a dor, vai tirar a infecção e vai manter o espaço desses dentes permanentes até a formação completa deles e esfoliação do dente de leite. Nesse momento, sim, quando o dentinho estiver mole, a gente pode tirar ele e o dentinho permanente vai nascer. Só que se a gente fizer isso antes do tempo certo, teremos que fazer um mantenedor de espaço, que aí sim vai ser o assunto do nosso próximo vídeo.